Bom, hoje é dia 10 de junho, faltam 3 meses pra filmagem. 19 de agosto, 10 horas da noite. Começou, né? Começou esconderijo. Começou. A, a cena que a gente tá se preparando agora... Agora a gente tá Mas indo pro um sol, hora. A gente vai fazer uma cena lá. Está um calor. Acordando 5 horas da manhã. Locação irada, bem grande. O que é isso? Você pode fazer outra, por favor. Não tem mais beijo. Mas também a gente beijou pra caramba, né? É... Esse trabalho que a gente tá fazendo não é fácil. Quem você vai se identifica? Raquel ou Malu? Eu. Eu não me projetei no personagem da Raquel porque a Raquel não me representa. Eu já me vi como Malu, eu já me vi como Raquel. Eu acho que. É, eu, eu tô em constante mudança, assim. Quer dizer, mais ou menos. Cara, eu acho que todo mundo tem um momento Malu e um momento Raquel. Ela toma uma atitude que é muito julgada e criticada, que é você abandonar uma coisa em prol de outra. Eu quis defender a atitude dela, mas se eu for falar de representatividade em relação a mim, eu me aproximo mais com a Malu do que com a Raquel. E não pelo fato do relacionamento, dela ter ficado e sofrido. Já fiz pessoas sofrerem. Eu acho que a partir daí eu me desconstruir e construir uma coisa melhor. A gente constrói as nossas experiências em relacionamento com o um misto das duas. Teve uma fase da minha vida que eu me identificaria muito com a Raquel, mas hoje eu me identifico muito com a Malu. Eu jamais me imaginaria fugindo de um problema. Então eu sou quem fica. Eu sou a Malu. Eu me vejo quase completamente descrito de na Malu. Comecei falando que eu sou ruim com palavras, eu acho que eu sou muito visual, assim. Eu ponho pra fora de, desse mesmo jeito que ela. Sem dúvida nenhuma deve ser é o que ficou. Isso deve ser difícil demais, tu, tu passar por uma situação assim e ter que reviver isso oito anos depois, sacou? A relação que eu tenho com elas é um medo desse abandono, sabe, acontecer. Eu acho que eu nunca fiz uma personagem tão próxima, assim, de personalidade mesmo. Tem coisas no texto da Malu que sou eu. Cara. E se isolar, empaquetar e estar tá sem internet. E foi exatamente o que eu fiz. Eu me isolei completamente, eu saí das redes sociais, eu fiquei o mais afastada possível da internet e, e de repente quando eu decido voltar para esse mundo virtual eu, eu vejo o, o chamado para a série e aí e é a Malu que tá me chamando, sabe? É, é muito engraçado. E a Malu é artista, né? Ela, ela se revela na arte dela, eu me revelo na minha arte. Ela, ela se entrega para a pintura, eu me entrego para as minhas personagens. É, esse conflito, essa coisa que ela não consegue lidar. ela não, não é que ela não consegue lidar com a Raquel, ela não consegue lidar com ela. E a Raquel é muito maluca também, acho que eu não seria quem ela. Não. Eu me aproximo mais com a Malu do que com a Raquel. E não pelo fato do relacionamento, dela ter ficado e sofrido. Mas porque ela é uma artista, porque ela na série vai viver uma situação que ela precisa viver e eu acho que às vezes a gente precisa ser passional mesmo e eu sou e fui muito passional então eu acho que se eu for falar de identificação eu estou muito mais para Malu do que para Raquel, mas eu tô tentando defender a Raquel porque teve um bom motivo, entendeu? A gente tenta. É complicado você vilanizar alguém. Relacionamento não tem isso. As pessoas elas têm as suas confusões, os seus sentimentos, os seus medos, os seus traumas. É tudo muito junto. Não tem como você entrar numa relação e esquecer tudo o que você passou porque aquilo ali faz parte de você. Eu gosto muito do personagem da Raquel. Muito. Eu, eu, eu consigo me ver ali em algumas situações da minha vida. A Raquel é a loucura, né? A Raquel vive. A Raquel ama. A Raquel sente. A Raquel confusa. A Raquel... Ela se atrapalha. É muito gostoso isso. Ela se atrapalha. E eu me atrapalho demais. Apesar do que ela fez, eu, sei lá, eu consigo entender. Se não dá uma licença poética, assim, não conta pra ninguém, não. Mas eu gosto dela. Nossa assim, Eu me identifico 100% com ela. Ah, eu sou mais Patrícia, com certeza. Eu queria saber aonde você se esconde. É porque esconder tem uma conotação ruim, né? E eu acho que nem sempre é ruim. Eu não me escondo muito não, de verdade. Caramba, eu me escondo atrás dos meus ideais, eu me escondo atrás da minha profissão, atrás dos meus familiares. Atrás da Mané Produções, eu me escondo atrás da minha equipe, eu me escondo porque eu confio demais aonde a gente pisa, e por confiar demais eu tenho certeza que eu posso me esconder e deixar os outros aparecerem. Cara, eu acho que eu me escondo através das imagens. Nelas eu vejo mais o é, um mundo de uma forma mais minha, sabe? Olhar o mundo inteiro, é amplo, sabe? E sim num, num recorte. Eu me escondo, eu acho que é do ser humano. Na minha solidão. Eu adoro ficar sozinha. E ficar na minha bolha, ficar no meu mundo. O meu espaço, ele é muito importante pra mim. Eu sou uma pessoa muito assim de ouvir pouco, de falar bem pouco mesmo. Então, na verdade, onde eu me escondo é em mim mesma. De uma falsa segurança, ou sorriso, talvez. Principalmente os sorrisos. Eu me escondo num negócio meio... Num, num jeito meio, meio palhaço, sabe? Minha vida nunca, nunca foi fácil. Eu sempre tive o um negócio de me sentir incluído, porque fazia muita graça, sempre parecia muito feliz. Aquela história do, do palhaço triste sabe Eu me escondo muito, na verdade. E quando alguém consegue me revelar, é extremamente constrangedor. O texto do esconderijo tem muito da minha história, muito da história dos relacionamentos que eu tive, das minhas amigas, das coisas que eu vi. Então ele é, sim, de uma certa forma, no momento, o meu maior esconderijo. Eu acho que se esconder e se revelar, eles trabalham parecidos ou lado a lado. É difícil me revelar tem coisas que eu ainda não conheço de mim. Eu acho que ela me revela através da minha arte. Eu tenho uma coisa dentro de mim e que eu preciso trazer aquilo para fora, de algum jeito palpável, de algum jeito que as outras pessoas ou que eu mesma perceba que que aquilo pode vir para fora. Eu acabo, eu acabo mostrando que eu sou no dia a dia, sacou? Convivendo com as pessoas que estão ali. Quando eu me comunico, minha minha companheira, ela sabe. Acho que ela. Todos os amigos que já viram esse meu lado mais mais cansado. Não é 10% do que eu consigo demonstrar com uma pessoa que realmente me entende. Geralmente, quando eu chego num lugar, as pessoas falam Ai, ah, Karen, chegou. Porque eu chego falando alto, eu chego falando com todo mundo. Então, eu me revelo, geralmente... Na grandeza dos movimentos. Eu me apaixono, sabe? Eu tenho uma facilidade de me apaixonar, eu me apaixono pelas pessoas, uma pessoa diferente por cada dia. E essa paixão é verdadeira e ela, eu tenho a necessidade de revelar as, os meus amores. Eu acho que é na música, assim. Eu toco no carnaval, em alguns blocos, é onde eu, vamos dizer assim, boto minha cara no sol, digamos. O modo de eu me revelar para o mundo, o modo de eu me apresentar para o mundo, Sabe? se não é me mostrando, é o meu olhar. E, e a minha minha forma mais interior e exterior está atrelada a isso, está atrelada à câmera, à produção. Eu me revelo nas minhas personagens. É um pouco clichê até falar isso, né? uma atriz fala isso, mas em todas elas, em todas elas, tem um pouquinho de mim, ou muito de mim, e, e a maioria disso, assim a maioria dessas características as pessoas não sabem, elas não conhecem. Porque eu, eu me revelo muito pouco, e aí colocando essas coisinhas dessas personagens, é, é onde eu me revelo sem me revelar. aonde eu me revelo é no amor, na paixão. Se eu sinto, eu não, não me importa se a pessoa sente, se na amizade, no amor, não me importa, eu preciso que esse amor, esse sentimento seja revelado, ele exista de uma forma material aqui, viva eu me revelo, eu acho, por trás da câmera, porque o que vai à frente é o que está escrito, é o que alguém está falando por mim, e atrás disso, quem convive comigo, sejam os meus amigos que estão trabalhando comigo, ou na vida real, ou enfim, os profissionais, esse momento que a gente está atrás da câmera, seja trabalhando ou seja no corta, e vamos conversar, eu me sinto absolutamente... Despreocupada e eu acho que é onde a gente mostra a verdade E acaba saindo Pra mim de, de, de mentira e de esconderijo eu Deixo pro texto Nossa, que profundo isso, hein Eu, Simone e a personagem uh. Eu sou muito boa Ah tá, tem que pensar um pouquinho ah. <risos> Eu tô muito tímida bom Como posso dizer O que é Tatiana Filha da puta com essas perguntas? Corta! Acabou! Eu muito, muito de coração agradecer a cada um de vocês. Desculpa qualquer coisa, que a gente fica nervosa e tem que manter o controle. Eu sou eternamente grata a cada um de vocês que estavam aqui e dos que já foram. O trabalho tá lindo, tá incrível, vocês todos foram muito, muito foda, cada um de vocês. E eu só queria de verdade agradecer e dizer que esse projeto não é meu, ele não é da Tati, ele não é da Mané, ele não é da D88, ele é dividido igualmente por cada um de vocês. Quem quiser estar no próximo e até o fim, vai estar comigo e vai estar com a gente. Porque eu não tenho motivo para tirar ninguém disso. Eu não quero que ninguém abandone. É, foi muito coeso. Coisas acontecem, mas quando a gente liga a câmera, tudo funciona. Então, muito obrigada a todos vocês. Temos uma série. <risos>